e hoje eu vou ensinar vocês a utilizar os trilhos é energizado, detector e o trilho normal e aí o trilho normal você usa com um carrinho você quer fazer um carrinho, por exemplo, no, no vídeo da, da, da, de, da forma de lã que eu vou deixar na descrição e vou aqui o card que vocês estão vendo aí Para colocar o carrinho, vocês tiveram que usar o, o trilho que foi o carrinho com o funil. E aí tem outros tipos de trilho, não só o normal. E aí eu vou ensinar algumas coisas sobre esses trilhos. O trilho detector, quando um carrinho passa por cima dele, ele acende. Eu vou pôr aqui assim para vocês verem. E vou pôr um. E esse, esse, esse daqui, ele é o, ele é usado para para acelerar o carrinho, então você coloca ele ele vai, vai mais rápido do que ele estava vou pôr mais alguns aqui assim na frente Tá é aqui porque não precisa né viu, ele foi bem mais rápido do que ele estava, ele saiu por um pouquinho mas ele foi bastante e eu vou ensinar vocês a fazerem como, tipo você vai fazer um server por exemplo deixa eu pegar esse quadro e aí você quer fazer uma. Um, um, tipo uma estação de trem. Só que você não quer que alguém coloque um carrinho e vá na direção contrária que você tinha colocado. Então você pode fazer desse jeito daqui que eu vou fazer. E uma outra coisa que o carrinho... O carrinho não, o trilho energizado faz é que ele trava o carrinho. Ele não, não deixa ele passar. Então assim, se você colocasse um trilho normal aqui assim, esse daqui ele iria passar mas se você pôr esse daqui opa, meio errado ele fica, ele para desse jeito então isso é uma, uma das coisas que eu tiver utilizar então para ficar mais rápido as pessoas não ficarem que parando e empurrando o carrinho e tal quando ele fica colocando tocha ou alavanca você põe um ou dois desse daqui Põe um detector e depois dois desse. Aí mais desse daqui, um desse e dois desse. Mais um daqui, esse e esse. E você vai fazendo assim. E você faz na direção contrária também. Você vem aqui assim. E uma coisa para mostrar que não dá pra voltar, eu vou colocar mais dois. Vou colocar um energizado. Vou pôr um bloco. Eu vou pegar aqui... A alavanca, eu já vou mostrar para que a gente vai usar a tocha de redstone. E aí eu vou ligar para quando ele vir até aqui, ele voltar. Então, ó. Eu vou acionar aqui, por isso que eu pus esse daqui com o botão. E aí ele vai ir, e ele vai indo. Aí quando chega lá, ele vai bater e vai voltar. E vocês viram que ele parou. Ele não, foi, não continuou indo, então eu vou pôr até aqui assim um outro, pra vocês verem. Viu? Ele parou de novo. Então ele não, não vai conseguir voltar, vai, vai parar no meio do caminho. E a, e a pessoa deveria ficar, tipo, ele deveria andando e não vai no carrinho. E você faz a mesma coisa do outro lado. Você põe, só que ao contrário, né? Você vem aqui assim, aí põe. Vou deixar dois espaço assim entre eles. Põe. Dois desse, um desse, dois desse. E aí você vai indo até lá, e aí depois vai pra lá, e não vai conseguir voltar, igual eu já mostrei no outro, e não vou mostrar de novo. E aí uma coisa que eu quero mostrar é que o, quando você vai estar tá usando o trilho energizado, você consegue colocar com uma única alavanca ou botão, eu consigo, eu consigo até nove trilhos seguidos, usando uma única. Então, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aí, você vê que o próximo já tá apagado. Você deveria colocar outro. E aí, para não gastar, você pode colocar assim: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E aí só aqui nesse cantinho que você põe, ele vai ficar tudo assim. É só um exemplo, você não precisa colocar desse jeito. Pera aí. E aí agora eu vou mostrar pra quem você é que vai utilizar essas coisas de hardstone. E sabe aquele, quando você vai em algumas ilhações de 30, aqueles trilhos que estão desse jeito assim, ó? Que tem um, um pra, vem pra cá, e aí uma coisa que acontece só com esse daqui é que ele vira. Os outros, se você colocar assim, que você vem vindo, é quando você põe um assim, ele vira, só que ele não fica, continua é, conectado ali. Ele vira pro outro. E esse daqui ele vira para cá, pro lado, né? Não vai virar pra frente, tá? Vai virar, mas vai continuar pra frente, né? Enfim. E aí, você, o que vai acontecer é que se você pôr uma alavanca aqui assim, você consegue virar ele. E você pode fazer tipo um circuitozinho. Eu vou aumentar esse espaço daqui. Aqui assim. tá bem embaixo do negócio. Assim. A tocha vai ficar bem aqui. Deixa eu pegar ela. Ficar bem aqui. Opa, vocês ouvindo aí minhas mensagens... E aí é praticamente isso, o seu circuito. É simplesmente isso. Praticamente isso, né? Isso. E aí você só põe a alavanca aqui. Aí você pode deixar aquela dali. Não precisa fazer isso aqui que eu tô fazendo. Só tá pra ficar um circuitozinho mais, compl mais complexo. para quem quiser ficar... Não quiser deixar, tipo, bem aqui, assim, colado. quiser deixar mais longe. Aí pode usar isso daqui. Aí você faz assim, entendeu? E aí, é isso, o... o vídeo. Obrigada por ter assistido, se inscrevam, ativem os sininhos. Sininho não, não tem vários sininhos, tem um só. deixem o like. E é isso, obrigada por assistir, tchau.